Olá pessoal, estamos na nossa 26ª aula, hoje nós vamos utilizar aqui o Farbase com esp 32 e MicroPython e também o App Inventor. Este aqui é um pedido, é uma ideia do colega Clovis da ETEC, vamos lá, nós temos aqui então como objetivo, através do nosso esp 32 e de um aplicativo Android, alterar o estado de um LED. Utilizando o serviço de banco de dados do Firebase do Google. Okay? Vamos armazenar, então, no banco de dados o valor do estado do LED. Vamos criar um aplicativo. Vamos pressionar um botão liga e outro botão desliga. Quando clicarmos, pressionarmos no liga, iremos ter a informação de valor 1. E o desliga, o valor vai para zero. Isso, esses valores estarão no banco de dados na área do FireBase na internet, tá? isso é IoT, bom então o S32 se conectará ao FireBase conforme o estado encontrado do banco de dados irá apagar ou acender o LED, é, este assunto eu vou dividir em três vídeos, então primeiro hoje nós vamos falar do FireBase, depois vamos ver o aplicativo, a aplicação feita no App Inventor do MIT, tá ok? Bom, criação de banco de dados, eu tenho aqui algum texto, tem um material aqui escrito, o pessoal me pediu material escrito. Estou fazendo um esforço aqui para fazer o melhor possível. Aceito sugestões, tá ok, pessoal? Bom, então tem um texto aqui de criação de banco de dados, o Firebase é composto de vários serviços de hospedagem para aplicativos como Android, JavaScript e muito mais. Oferece hospedagem no SQL, e banco de dados em tempo real, real time. Verificação em redes sociais como Google, Facebook, Twitter e assim por diante. Então vamos criar o um nosso banco de dados no Firebase. É, uma coisa, você precisa ter uma conta no Google. Se você não tem, faça antes de iniciar aqui os procedimentos. Vai precisar de uma conta. Então a primeira coisa, nós vamos lá para o site, vamos no, na, no atalho para ir. Para o console, vamos então para o site. Já estou aqui com o site, né? Já estou no endereço, vamos clicar aqui em ir para o console. Vamos entrar com a nossa conta do Google. Eu já tenho aqui alguns bancos de dados montados, tá? Vamos, então, criar aqui um projeto novo. Vocês vão estar criando pela primeira vez o seu primeiro projeto. Deixa eu pegar aqui um nome, deixa eu ver se eu consigo pegar, para copiar este nome e mudar a numeração. Então, vou copiar, então vamos clicar aqui, adicionar projeto. Você precisa inserir um nome aqui, tá? Essa área aqui não está destacando, deixa eu dar um Ctrl V aqui, opa, apareceu adicionar. Ah, copiou até adicionar projeto, então vou deixar aqui ó, micro python, traço ESP32, traço LED, vou colocar aqui o terceiro é, arquivo, terceiro banco de dados. Esse é o nome do meu banco de dados vou clicar aqui em continuar então vamos lá esse é o primeiro passo de três primeiro deu o nome ao banco de dados depois vamos clicar em continuar não vamos mexer em nada aqui por enquanto meu exemplo é muito básico nada muito avançado mas o pessoal tem que dificuldade de entrar nesses da nesses banco de dados com usando micro Python então, vamos clicar aqui novamente em continuar. Aqui nós vamos selecionar uma conta, vamos colocar o default, uma conta padrão, tá, para Firebase. Feito isso, vamos agora, encerramos o passo 3 de 3, vamos clicar aqui em criar projeto. Ele está criando o projeto, vamos dar uma olhada na sequência do meu roteiro, nós entramos aqui... Colocamos a conta do Google, clicamos em adicionar projetos, demos um nome para o nosso projeto, ok? Definimos como padrão, criamos o projeto, né? terminamos o passo 3 de 3 e agora vamos clicar aqui em continuar, vai aparecer isso aqui, ó, MicroPython-SP32-LED3. Traço, traço Lá no meu roteiro está Sense 3 aqui. Ele já está pronto, está testado aqui. Então, só para a gente fazer um novo. Nós vamos ter que mudar algumas coisas aí ao longo do nosso projeto. Clica aqui agora em continuar. E pronto. Nós já temos aqui a área do nosso banco de dados. Já temos o um banco de dados criado, pronto para ser desenvolvido. Nós temos aqui, então, o Real Time Database nosso banco de dados em tempo real, clique aqui e vamos clicar em criar banco de dados. Vamos iniciar no modo de teste, tá ok? E vamos clicar em ativar. E o nosso banco de dados está ativado. O que vocês precisam fazer? Muito importante, nós vamos precisar usar no nosso app Inventor. Precisamos desse endereço aqui, tá? Então, copiem esse endereço, tá? Copiem em algum lugar, peguem um bloco de notas, né? É, tem um bloco de notas aqui, né? Já tem algumas coisas, deixa eu apagar aqui. Então, vamos deixar aqui, ó. É o endereço do nosso banco de dados. Guardem, deixem ele guardado. Vamos guardar mais informações. Espera aí, vamos lá. Então, está feito aqui. Nós vamos, então, pegar agora aqui, ó. vamos selecionar nessa parte de ferramentas, configurações do projeto, selecionamos. O que, que nós temos aqui uma chave de API da web. Vamos selecionar essa chave, vamos copiar e guardar aí no nosso bloco de notas para utilizarmos posteriormente, tá? Então, deixa aqui guardado, tá ok? Existe uma, um outro caminho, é, um caminho assim mais seguro. Nós temos aqui, vamos ver, é, contas de serviços... Contas de serviço, nós temos aqui ó, chave secreta do banco de dados. Tá, então você clica aqui em chave secreta e você terá uma chave mais segura. Tá. Se você quer ver aqui o código da chave secreta, você clica em mostrar. Você vai ter aqui então os caracteres da chave secreta. Quer ocultar, clica aqui para ocultar. Tá bom? Bom, eu não usei a chave secreta, mas eh, eu vou fazer um teste mais tarde. Mas no momento vamos fazer desse jeito, tá? Então, tá aqui, nós temos a nossa API da web e vamos deixá-la guardada. Aí o que nós temos, então? Vamos ver se tá tudo em ordem aqui no enunciado. Vamos aqui em Real Time, Database, clicamos aqui em Banco de Dados, tá ok. Modo de teste, pegamos, guardamos endereço, verificamos aqui também, pegamos a nossa API da web, tá? eu não coloquei aqui um, um print da API, mas tudo bem. Bom, pessoal, o próximo tópico, o próximo vídeo que eu vou fazer é criação do aplicativo móvel no App Inventor do MIT, tá ok? Bom, pessoal, essa primeira parte é o que eu tenho para o momento. Não percam a segunda parte e depois a terceira e última parte deste assunto. Até a próxima aula, pessoal. Até mais!